que estão ligadas aos chakras. Tudo isso é ligado uma coisa na outra. Aí começa o trabalho. Esses minerais começam, que estão dentro daquele procedimento dessa radiestesia magnética montada. vocês estão vendo que não tem uma nenhuma aí. E alguma demonstração que eu fiz, vocês viram que o pêndulo vai, a pedra vem, tudo isso acontece? É que naquele momento nós estamos tendo essa conexão. E nessa conexão, a cura vem. Você acabou de pegar o pêndulo? Foi isso, Dora? Foi, eu acabei de pegar o pêndulo, ele tremeu, agora começou a rodar, eu não sei o que significa, mas você uhum. vai explicar. Tá, eu vou explicar isso pra quem vai fazer o curso. É na porta do quê? Entrada de